Oi, tudo bem? Antes de tudo, quero pedir perdão, pois estou sem microfone. Se você chegou até este vídeo procurando mais informações sobre o Ultra Power Max, tenho um grande alerta para te dizer. Então é muito importante que você assista a este breve vídeo até o final, para você não correr o risco de ser enganado. Mas antes, queria pedir que você deixasse o like, e comentasse embaixo, onde foi que você conheceu o Ultra Power Max, se foi no Facebook, canal de TV ou em outro lugar. Deixe um comentário aqui embaixo e me diga. O alerta que tenho pra te dizer é que, devido à alta demanda, sucesso e resultados do Ultra Power Max, muitas empresas maliciosas, estão falsificando este produto. Estas empresas estão tentando recriá-lo para vender mais barato. Então tome cuidado, medicamentos sem um uso correto, ou que não sejam os originais, podem te trazer grandes riscos à saúde. Não adquira este produto em site de OLX. Mercado Livre ou até Facebook, pois é através destes canais, que impostores tentam vender os remédios falsificados. Todo mundo sabe que produto pirata, pode fazer muito mal para a saúde. E se você duvida ou quer saber mais, acesse meu último vídeo. Lá eu mostro como emagreci de 96 quilos, para 83 em apenas 3 meses, usando o Ultra Power Max. E se você estiver interessado em comprar o produto, estou deixando aqui embaixo o link do site oficial do Ultra Power Max, para você não correr o risco de comprar o produto falsificado. Então clique no link embaixo agora, ou no primeiro comentário, que você será direcionado para o site do fornecedor e fabricante, sem correr o risco de estar adquirido o produto falso.